Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, Vale Amigo e Entre. E no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing surreal do livro Roverando. Música Contar as aventuras do cachorrinho Rover, vocês vão amar a história Mas antes de tudo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Deixe de ser um trollzinho E se inscreva agora mesmo Botãozinho vermelho aqui embaixo Ah, e não se esqueça de ativar o sininho Das notificações E sem mais demora, vamos ao unboxing Olha só, Lolo, veio um pacotinho, né? Uhum Deixa o Papai te aqui Tá bom Vou abrir primeiro do lado. Eu acho que tá fácil. É. Acho que você já pode tentar tirar, hein? Tá. É, pode puxar. Ó, vira a capa. Que lindo! Coloca mais pra frente. Né? Que lindo! Você gostou? Sim. Nossa, a capa ficou bonita, né? É. E é um desenho do próprio Tolkien, hum. mostra lá na outra câmera Isso, Deixa eu te ajudar Sim. Mostra a parte de trás também para o pessoal ver Que legal Agora vamos foliar ele, né? É Tá a tradução de Rosana Rios. É. Harper Kids. <risos> Ele é bem pequenininho, né? Bem pocket. É. Só uma edição brasileira. explicações aqui. É. E a letra é bem bonitinha, né? É. E que começa? Que é Olha, tô vendo aqui que vai chegar, ele. O papai já leu pra você um, né? Já. Você gostou da historinha do cãozinho Rover? Sim. cachorrinho, vamos colher aqui. Vamos ver algumas ilustrações do Tolkien. Olha só, que legal. É. Olha, tem um fitilho, Lolô. Que legal. Pra você marcar as páginas quando você for terminando cada leitura, né? Uhum. E não se perder. Depois você volta a ler as coisas. É bem pequenininho mesmo. Feito pra você, hein, Lolo? É. Tá <risos> é bom. Sim. E... E aguarda aqui, igual. Começo. Tem 160 páginas. Nossa, verdade! Olha aí. Que legal, hein? Vou tirar mais perto aqui pra galera. Faz uhum. a lombada. <risos> Nossa, galera, eu amei demais esse livro. Ele é muito lindo. Ah, e ele já tá disponível na loja do bolseiro. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal e deixe seu joinha. Curta a página no Facebook e segue o bolseiro lá no Instagram. Os links vão estar tá aqui na descrição do vídeo. Eu não conheço a metade de vocês, a metade que gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem.